Milhões de pessoas, hoje, literalmente, milhões de pessoas conhecem a lei da atração, né? Mas o número de pessoas que conseguem resultados efetivos usando, entre aspas, a lei da atração é relativamente pequeno. É possível ver isso através aí dos, dos vídeos, de comentários dos vídeos e tal. Né? Muita gente fala, ah, isso não funciona, isso não é bem assim e tal. Sempre digo, né? A lei da atração funciona o tempo inteiro, assim como é, a lei da gravidade. Né? Pode ser que ela não esteja funcionando como você gostaria, mas aí é uma outra história? Né? Então, nesse vídeo, eu vou falar para você um detalhe às vezes o porquê que não, não acontece para você? Às vezes é por um detalhe que eu vou te explicar aqui em detalhes, né? <risos> tirando a redundância aí de lado, o porquê que isso acontece? Então vamos lá, qual que é o princípio né, relacionado à lei da atração quando você quer usar? Né, e conquistar aquilo que você gostaria, é você ter a fé de que aquilo já é real. Né? E a fé nada mais é acreditar em algo. Não existe nada, não tem nada a ver com religiosidade, nada disso. Tá? Fé é acreditar em algo. Do mesmo jeito que você, se você compra um apartamento na planta, por exemplo, você tem fé que aquele apartamento... Vai acontecer, você não está vendo, não tem nada ali, só tem o terreno. Mas você compra porque você tem a fé ou você acredita que em algum momento vai ter um apartamento ali. Ok. Então o princípio básico é esse, eu preciso ter a fé que aquilo já aconteceu. Né? E aí vamos entender o seguinte, ou na verdade nem entender. Vamos analisar, olha só. Quando você já tem uma coisa, é possível, faz sentido você ficar ansioso por aquela coisa? Faz sentido? Vamos supor que, por exemplo, eu tenho um computador do lado aqui que vai me lembrando às vezes que eu preciso falar. Né? Vamos supor que eu queira usar né, a lei da atração para ter esse computador. Eu quero acreditar que eu já tenho esse computador. Faz sentido? O que, que eu preciso ter para ter esse computador? Exatamente, eu já tenho, ele está aqui. A minha relação com esse computador, se eu quisesse atraí-lo, vamos dizer assim teria que ser a mesma que eu tenho aqui agora. Eu tendo ele aqui agora. Né? Não faz sentido eu querer ter, eu ter ansiedade para ter. Não faz sentido. Então, esse é um, é um detalhe que faz toda a diferença. Beleza, eu quero sentir que eu já tenho algo. Né? Quero atrair algo, eu preciso sentir que já tem. Maravilha. Mas eu fico ansioso por aquilo. Eu fico... Quando será que vai acontecer? Será que. O que, que eu estou dizendo quando eu emano isso? Eu não tenho. Ninguém fica ansioso por algo que já tem. Ninguém fica querendo saber como vai acontecer algo que eu já tenho. Então, esse, esse detalhe é conhecido aí né? como soltar. Né? Soltar. Soltar é algo importante, mas o que, que significa soltar? Para alguns é, quer dizer o seguinte, soltar quer dizer não pensar naquilo mais. E faz sentido, tá? faz sentido. Se eu tenho esse computador, beleza, agradeci porque tem, eu fico pensando nesse computador? Não. Né? Agora, o não pensar não é simples. Tá? Para você chegar no nível de soltar, de tipo assim... Você faz ali a sua mentalização, agradece por já ter e esquece. É um nível avançado de consciência, vamos dizer assim, bem avançado. Né? Então, isso é, é possível, faz sentido, mas para quem não está tendo resultado ainda, é uma coisa meio inviável. Tá? Então, como que você reverte isso? É trocando, é, é agradecendo constantemente. Agradecendo constantemente constantemente. Eu vou te dar um exemplo de como que isso acontece. Eu estou ensinando meu filho todos esses princípios, né? Ele tem quatro anos. E esses dias ele chegou para mim e tá doido com uma patinete, né? Tá doido com uma patinete. Lá na escolinha tinha uma uma criança lá com a patinete e ele veio com isso. Há pouco tempo atrás a gente queria dar ele uma bicicleta, ele não quis nem montar na bicicleta e tal. Depois chegou com essa tipo patinete. Beleza? E aí ele falou, pai, me dá uma patinete, me dá uma patinete. Eu falei, filho, você já falou o que quer uma patinete, né? Tá, agora você vai fazer o seguinte, você vai agradecer o papai por já ter a patinete, tá bom? É, você vai agradecer, você não vai me pedir mais. Fala assim, olha, pai, gratidão pela minha patinete. Pai, gratidão pela minha patinete. E ele começou a fazer, pai, gratidão pela minha patinete. E ele vai ter a patinete. É, é trocar o eu quero, eu desejo atrair isso por gratidão por já ter e aí é claro, tudo que você começa fazendo, né, quando você começar a fazer isso, vai ser um pouco estranho, depois um pouco menos estranho, um pouco menos, um pouco menos até a, aquela a, aquilo realmente, aquela gratidão realmente ser real, vamos dizer assim, ser a gratidão de você conseguir ficar tranquilo, ficar tranquilo porque. Pô, se eu já tô agradecendo é porque eu já tenho. Então, analise, né? Aquilo que você quer conquistar, ou, enfim. Se você tá querendo atrair, se você tá ansioso como que vai acontecer ou se você tá no na gratidão. Né? Eu até já falei isso em um outro vídeo, uma live, né, que é, por exemplo, eu lembro quando eu, eu quis eu já contei algumas vezes aqui a história do rolex né beleza queria esse relógio aí eu ficava olhando é, olhando como se fosse uma revista né ficava olhando aqui no vários perfis relacionados né, relacionado a relógio via sempre lá no, no instagram e o que aconteceu antes desse de querer esse relógio há pouco tempo antes eu tinha trocado de carro e me veio um estalo o que que acontecia quando eu queria trocar de carro eu ficava olhando sobre isso o tempo inteiro. Né? Ficava olhando qual que é melhor, não sei o que. Aí defini. Ah, vai ser esse. ai, ah, deixa eu ver esse, deixa eu ver esse. Qual, qual carro aqui, vai, qual que vai ser. E depois que eu tive o carro, eu não olhei mais. Né? E aquilo me... Pô, então, com relação aqui ao, ao relógio, se eu estou agradecendo por já ser meu, pô, já é meu, não sei o que, eu vou ficar vasculhando aqui? Não. Maravilha. E as coisas realmente aconteceram, né? Para que ele chegasse até mim, então é bem importante você analisar isso, tá? ter a, é, a tranquilidade, não ter ansiedade, tá? eu já estou te falando aqui uma forma de conseguir isso, né? que é agradecendo, no meu guia, seu Se desejo é uma ordem, eu falo isso mais detalhadamente, tá? falo isso mais detalhadamente, então, se você não conhece ainda, clica aqui para você conhecer, adquirir. Lá eu dou um passo a passo para você manifestar o que você quiser sem esforço. Eu sempre deixo claro o que quer dizer o sem esforço. Não quer dizer sem fazer nada. Né? Quer dizer de forma natural. ok? Então, se você quer realmente aprender isso, esse guia é o que você precisa. Fez sentido aqui essa conversa? falar sobre isso, sobre essa questão de, da ansiedade e tal, deixe um comentário aqui, gosto muito de saber sempre a sua opinião, e dê também um like no vídeo. É isso, forte abraço, a gente se vê no um próximo vídeo.